Impressionante Quando fala que A água vai acabar As pessoas correm Para encher seus reservatórios Suas caixas d'água Quando fala que vai ter algum problema De comida As pessoas correm para o mercado Para se abastecer Até exageram Quando fala Que não vai ter combustível As pessoas ficam horas na fila Histórias de gente que chegou a ficar quatro, cinco, seis horas. E a gente prega sobre Jesus. E as pessoas não correm para a igreja. Para as coisas espirituais, para a vida espiritual, não tem tempo, não tem dinheiro. Está em crise, está difícil. É visível que logo já começam a tirar primeiro da parte espiritual. E muitos têm vivido assim. Não recusa mais o pecado, não evita estar onde a pecar. Gente, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E muitas pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo. Tem muitos justos, cristão vivendo vida de ímpio. E acabou, agora não vou mais me preocupar com nada Vou fazer Não é nada disso Você continue sua vida Desde que ela não seja vida de ímpio Com essas preocupações De coisas que passam O dia do Senhor porém virá Como ladrão Os céus desaparecerão Como um grande estrondo Os elementos serão desfeitos pelo calor E a terra e tudo O que nela há será desnudado Você tem que estar preparado para o arrebatamento.